Peraí, filmo isso aí. Vai mais de cima. <coughs> Vou filmar pra cima. E ela é feita. Tá pegando as inteira? Tá. Ela é feita toda em metal é, as empunhadeiras, todo. O material dela é tudo um material só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 aqui na beirada essa pedra é o lugar que se alguma coisa pode parar eu já vi alguma coisa brilhando ali já na areia hum, não que é um lugar bonito é um lugar que aí tá bom vamos fazer essa Pega um pouco aqui, ó, nessa beiradinha aqui, ó. Onde está coisa? Já tá saindo. Isso. Isso, essas tá caindo em cima. Aí tá bom. Já vai pegando isso. Olha essa, eu vou levar lá. Eu vai pegando isso. Cuidado porque não nem relar na tela. Se relar na tela, esse se tem uma pedra bonita aqui ou não, né? Mas é, não tem não Nem quarto, é. quarto tem Quarto leitoso é que pedra bonita, foi aqui A pedra do sol O bem tá, é bonito, hein? Acabou de achar agora o quarto Agora aqui, nós já vamos aproveitar que aqui nós já dentro da matéria. já veio a ferragem né? ferragem injuda. esse já apareceu ferragem mas também não apareceu nada bom também diamantinho também nada latina preta aqui não é nada aqui. eu tô bateando estou primeiro aqui Fica a água aqui porque eu não quero entrar no lugar muito fundo Pineirinha assim. aqui quando tem algum algum diamantinho ele vem tudo para esse meio aqui ó ele vem tudo nesse meio aqui porque porque eu abri o cascaio então se tiver alguma coisa ele tem que estar tá aqui ó não se tivesse um diamantinho aqui eu já tava vendo ele tá vendo porque ficar aqui é pedrinha iluminando você vê Coisinha pequena na ponta do dedo. Vou ficar de pé aqui. porque Vou tirar essa marcha tá aqui. Vamos lá dar uma olhada aqui Se o então Edson vai dando uma olhada aí, eu vou dar uma peca pra trazer, depois cê vem olhar. Vou... A Deixa eu bater aí, encheu demais. Tá ficando um pó preto isso também. Arruma o chá. Você vai rodando a bateia, a areia vai saindo, a água entra de um lado e sai do outro. 10 minutos aí 10 minutos 35 vai batiando vai virando a latéria de um lado para o outro vai indo Ó. o maurício está com a tirar tirando a água entra dentro de um lado e sai do outro Vai tirando, rodeando, cada vez mais, até, até chegar no pozinho preto, a cor do pó preto aqui já tá, eu já estou vendo uma, bacana, aqui já tá ficando preto, mais preta a ah, areia. Cada vez mais que ele vai tá baqueando. Também nós tá cansando a cor, hein? Aí ah, ó. Yeah. Cada vez mais preta a areia da sua, ainda. areia. Boa! Enquanto isso vai terminando esse baquear, mostrar um pouco já da também daqui a pouco para vocês aqui como é o lugar daqui a pouco nós vamos ver se vai dar o ouro ele vai ver se vai dar o ouro e eu vou dar uma mostrada no ambiente também pessoal vai batendo pouco a pouco vai batendo vai batendo eu caindo, até ficar o pó mesmo pó, pó, pó, pó frio a areia preta tem bastante Tem bastante, tem bastante mesmo Ela tá ficando no fundo Cada vez mais que ele bater Mais a areia a areia preta vai ficando no fundo Mais batear, mais ela vai ficar limpando A areia franca vai ficar na preta Aqui para quem não sabe batear Aguenta água de um lado e sai do outro. Vai limpando. Dá na mão. E vai tirando. A água entra de um lado e sai do outro. Vai rodando a bateria. Entra de um lado e sai do outro. Vai fazendo o que tem que fazer esse procedimento. Agora o. O meu tá Quase chegando. Mas nós já estamos apurando? Já tá quase apurando. Ela já está quase fechando. Não no se ele quer. Está indo. Está terminando. Quase. Aí ela já chegou no... Quase no... Aí ela está quase no, no ponto. Ó. Já chega alguma coisa. Eu vou... Eu nem terminar de fazer aqui Fazer agora, dá uma ver se acha alguma coisa Eu, vou, eu vou mostrar a cachoeira que fez ali, ó. Vê se acha alguma coisa Tem a cachoeira ali também, mostrar a cachoeira ali, ó. Cachoeira linda que tá aqui, ó. O lugar né, é um lugar bem bonito, bem localizado para achar ouro, alguma coisa, a gente acha. Tem três, três, três vazamentos de água, entra a cachoeira de cá.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 tirar da bateria vou... aí vocês vai dar uma olhada agora aqui comigo para ver se vai encontrar alguma coisa algum branquinho aí? Um branquinho aqui mas pelo jeito eu não estou vendo nada se vocês vir alguma coisa passar aí na câmera ah, vamos terminar, aí vocês não dão um dão um anúncio aí tá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 procedimento aqui agora Vou mostrar de novo pra vocês aí, ó Parece que daqui eu já tô vendo uma pintinha Meio do ouro ali já Eu já vi a pinta Parece do ouro aqui já Eu acho que eu já vi uma pinta de ouro aí olhada na câmera Esse dia também alguma coisa Que eu acho que eu já vi uma... Algum vestido E brilhando já demais já olhando aí ó vou mostrar pra vocês agora se já de algum vestir é isso tem. tem na câmera se tem ouro no pó parece que tem é um, um pózinho muito fininho tem parece que tem sim. tá bem fininho mas eu não Vamos acho que tem que curar mais né fazer né furando. furando aí agora eu vou filmando até terminar de Aqui ó. E ver ah. uma manchinha dele mim, oh, Vocês viram alguma coisa na câmera? E vocês deram o viu algum ouro ou não? Alguma mancha, algum vestido? Vocês devem dar pra para nós aqui também. É bom saber se vocês nos comentários Mas o hum, isso parece que já viu o vestígio dela aí. Aí ó, se filmar nós. com ela dentro lá, de com a gente tá lumbiando Olha lá Já pode olhar lá hum, filmar mais perto aí pra vocês verem A vai furar mais A ele vai furar mais um pouco pra mais eu Vou filmar agora que furando Mais perto cada bem mais que vai apurando furando Vocês vão olhando Vocês estão armando um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 acho que o Javi brilhando ano vai um pouquinho ao mesmo mais se apura mais ele vai aparecendo Não muita, muita areia preta ainda mais apura mais o golo aparece Aí ele vai mostrando ó, a categoria do ai cansando o... é agora eu vai mostrar na sombra não, tem muita areia. Olha lá. Mas tá com vestígio, tá assim. Aqui eu tô vendo, ó. Aqui ó. As aí, ó. Tá vendo? Tem um vidros do ouro. Vai pulando cada vez mais. Ah, então A água de um lado e sai do outro. Entra de um lado e sai do outro até aqui ó vê aí você vê aí tá mostrando com tá dia aí onde que A tá, bem, tá vendo, é o local aí ó yeah. Olha lá, aqui ó aqui mostrando mais perto está mais perto para vocês verem aqui Vou voltar tem ouro em pó. Esse rapinha. Esse a tem. Esse é não é a a, é tem. Entendeu? vai. vai. Também mais mostrando aqui. E dá mais uma furada né? Vai dar mais outra furada. vai apurando. Apurando cada vez mais. Mostrando a carinha do... do danado. Tá aparecendo. Pouquinho em pouquinho ele vai aparecendo. As mochas aparecem. Já apareceu. Aqui, aqui? É, já aparecendo aí, ó. O Maurício está apontando o dia, Ele tá no meio do pó preto no aqui, ó. Completo, né? Aqui ó. Esse pedaço aqui ó. Outro aqui, aqui ó. Tá. É, tudo pó. ó.